Hoje, crianças, vou lhes contar uma triste e vitoriosa história. Nossa história começa em uma pequena vila, onde havia uma famosa lenda de uma bruxa que vivia nas colinas e nenhum homem jamais havia voltado de lá. Nessa vila vivia nosso grande herói e tudo começou quando ele ainda era um pequeno e promissor guerreiro bárbaro. Desde pequeno, nosso herói sempre se destacou por ser grande. Não só apenas de tamanho, mas também pela sua incrível força e habilidade, que saltava os olhos de qualquer guerreiro que se preze. O longo e difícil treinamento bárbaro não parecia tão difícil assim para o nosso herói, e passou tão rápido quanto suas batalhas contra seus oponentes. Logo nosso pequeno gigante foi crescendo, e com ele cresceu também seu respeito e reputação na vila. E todos já diziam que ele se tornaria uma lenda viva. Então vieram as primeiras batalhas, e com elas os primeiros desafios. E como já era de se esperar, nosso herói foi implacável. Os inimigos o chamavam de Golem. Logo foi promovido e subiu ainda mais de nível, recebendo elogios até do rei. Rapidamente a reputação do nosso herói se espalhou. E ele já havia se tornado o maior guerreiro de toda a vila. O rei sabendo disso, o convocou para uma missão secreta. Onde somente ele seria capaz de cumprir. A missão era ir até as colinas para verificar se realmente a antiga lenda era verdadeira para assim libertar o medo que os aldeões tinham de sair da vila. Nosso herói honrado aceitou prontamente a missão e saiu sem ninguém perceber, no silêncio da noite, para sua jornada. Nosso herói viajou por dias, até finalmente chegar nas colinas. E lá ele ficou procurando por algum rastro da bruxa ou qualquer coisa assustadora que pudesse haver ali. Chegando em uma espécie de arena em ruínas, ele avistou a temida bruxa. Sem medo e sem pensar, nosso herói partiu pra cima da bruxa e ela o aprisionou. Ele contou sobre todos os outros que assim como ele, haviam a desafiado. Ela disse a ele que não fazia mal a ninguém que as pessoas a excluíram e a transformaram em mar. Mas nosso herói querendo completar a missão, logo em seguida escapou e voltou a atacar a bruxa. E após uma longa batalha, ele a derrotou. A bruxa em seu último suspiro disse ao grande herói Você sempre buscou ser o maior e mais forte e não teve honra e compaixão. Agora eu vou te amaldiçoar e te transformando no maior guerreiro de todos. Mas as pessoas Nunca mais vão te reconhecer e vão te excluir assim como fizeram comigo. E lançando um grande pediço, a bruxa amaldiçoou o nosso herói em um grande gole de pedra. Continua no próximo episódio. Então gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo diferente Não esquece de deixar o seu like E também de se inscrever no canal pra acompanhar essa série E cara, eu acho que merece Eu acho também que vocês conseguem Vamos fazer uma meta de 5 mil likes nesse vídeo Então deixa muito like aqui embaixo Compartilha essa história Pras pessoas que você conhece Que jogam Clash Royale Enfim, que entendem sobre Clash Royale Compartilha Lembrando que essa foi a história do Golem Mas também terá várias histórias de outros personagens Então se inscreve aqui pra não perder nenhuma novidade e nenhuma história do Clash Stories É isso aí, espero que todo mundo tenha gostado Um beijo no coração de cada um e valeu!